Tá valendo, tá valendo. Bom dia, galerinha, vamos pegar a pista. Estamos indo agora de manhã lá na... Tudo errado. Ali é contra a mão. Então, agora de manhã a gente vai lá na... Na faculdade Aérea 1. Hoje vai estar tá rolando o Software Freedom Day. Estamos realizando mais uma versão. Poxa. <risos> mais uma versão desse evento internacional. Internacional, ele acontece em várias cidades do mundo no mesmo dia. Porra, nego. Se você avançar, eu agradeço muito. voltando no evento, porém, entretanto, eu não vou ficar no evento pela manhã, porque eu tenho que me deslocar para a UniJorge, ex-Universidade Jorge Amado, Universidade não, Faculdade de Jorge Amado. Eu tenho que estudar com a galerinha lá da, lá da sala para a gente terminar um, um trabalho na matéria de gerenciamento de portfólio de projetos. Então hoje está sendo um bate-volta acadêmico, ontem oh. travada, quinta-feira e, e ontem que foi a sexta, então logo hoje é um sábado, é... quinta e sexta estava pela UFBA, estava acontecendo o um workshop de tecnologia de redes, 2014, a quinta edição. Vai ver ter crescido muito. Essa parada é, é, é alto nível. Gente falando de novos protocolos, equipamentos que suportam a massa de dados imensa. Como por exemplo. é uma que já está sonhando a realidade em alguns pontos que são as redes G.POM que suportam até 100 gigas por segundo tem noção e aí os caras vão fechar o, o enlace aí de Miami São Paulo com replicação em Fortaleza e no Rio de Janeiro, tem também os rádios da RUCS, são rádios inteligentes, eles otimizam a... o uso do... Das antenas, espere aí pra chocar pular rapidinho aqui. Isso aqui vai me largar. É ah, melhor entrar aqui. É, eu tô em uma paralela. Se eu for pro lugar, eu vou sair de Guatemi. Aqui eu já saio. Praticamente na. Não, aqui eu vou ser na Luiz Eduardo. Não, mas. Puta que pariu, eu poderia continuar lá, velho. Tem pista nova. Porra! Enfim. Fudeu já, fudeu, fudeu. Vamos lá, segue o enterro. Tempestade tem não, mas inaugurou ainda, né? Então tá tranquilo. Mas dá pra descer, né? Pega a dinheiro de barro, pá, vai mexer, meter a bota. Mas vamos lá, segue o enterro. que mais? que mais que a gente viu lá no WTR? Bom, teve a apresentação do meu amigo Rafael Reale mostrando um case no IFBA de Valença. É, utilizando o, o firewall dele com. Vou querer passar. IPv6. Sendo que o firewall dele era um PFSense, Era não? É um PFSense, uma solução open source, funciona bem pra caramba, é, quem quiser botar uma appliance, no caso procura uma solução de firewall, mas não sabe o que usar, que é um gerenciamento fácil, usar aí um BF ele é baseado em FreeBSD e aí se por si só já te dá uma segurança. É um sistema muito confiável, muito estável. Que mais? Bom, teve um cara lá da Huawei. construiu só além de produtos high-end sim a gente pode até ter um pouco de preconceito com a Howie mas hoje a Howie é um dos maiores players do mundo sim seus equipamentos são comprovadamente potentes tem uma boa escalabilidade muita porrada já passar amigo à vontade, aí ah, eu tinha descer aqui, ó. Nem sei se pode, mas é meter. É assim: você quer comprar equipamento pra sua rede? Então ele oferece no Huawei. Pense que mascarinho, a Huawei pode lhe atender. Eu quero comprar uns, uns suítes lá para minha rede. Ah, fiz lá escrevi o, o tema de referência, a gente vai lançar o edital, tudo mais. Ah, se, se vier a Howe, está valendo. Porra, teve a vendedora. Ela quer me vender suítes da, da Cisco. A Cisco é uma boa marca, de, de qualidade, já largamente conhecidos no mercado. Porra, velho, dá 13 mil reais em um suíte. Na, na minha realidade, eu, eu digo que isso tá fora de cogitação. Pô, não tem dinheiro. Não, dinheiro. É, não, não sabia desse radar não. Hum. oitentinha, Vai, que nem aquele cara ali, Passou a curva e rola o cabo. E tiraram, né? Tinha dois radares ali na frente, não tem mais. Verdade. Tudo bem, então é a minha necessidade é, é, é muito menor. Eu consigo suíte de, de sei lá, acho que até 3.500 reais. Para mim tá, tá ótimo. Eu não vou fazer empilhamento, não vou fazer shape de tráfego na porta é? no máximo eu vou usar avelã a rede é pequena tá tudo em um prédio não tem cidade de isolamento servidores são virtuais eu posso fazer avelã pelo vem isso aqui ficou pô... ah, cidade rapaz a cidade está se tá transformando muito rápido da frente, passar por cima, né? danado. Vamos se manter aqui nessa faixa, tido lado. Sim. E aí minha demanda é menor, não preciso de switch no caro. Pá, beleza. Engraçado que é lá dessa, dessa empresa, Hook do wireless, ah, essa moleque que tentou me empurrar esse switch é a mesma que tá nessa empresa agora tá tentando empurrar agora a antena não empurrarás tô ligado pra ela uh, papá. bom então aqui hoje, Software Freedom Day vai acontecendo o segundo subsolo da área 1 eu não vou dizer quem quiser vir, pode vir, porque daqui que eu público esse vídeo, o evento já acabou. Mas se eu tiver oportunidade de participar, participem. É um evento totalmente aberto. Ah, o é um cansado. Sem custos. Você faz uma inscrição rápida. E a gente até já um certificado pra você. Participação. Coisa linda. É até assinado por mim mesmo Eu sou o coordenador do evento Aqui em Salvador Vou deixar isso bem claro Entendeu, pessoal? Então é isso aí Vamos lá, Reduzo aqui porque já tá ali na frente areia. Aí, galerinha. Bom dia para vocês. Até a próxima.